Hoje my day vai ser um iPhone 13 Pro com esse kit aqui. Hoje vai ser por aqui. Vamos fazer nossa, nosso projeto de 12 meses para ver a minha costela. Tem que caminhar todo dia. E hoje nós vamos fazer usando esse acessório aqui que é muito legal. Da Fuel. A capa com imantada, com lente, com suporte, com extensor. Você que acompanhou meu vlog de ontem que eu fiz com uma Sony A6400 e uma lente 16 mm, com certeza, né, gente, muito mais leve, mais prático com o celular. E com esse acessório da Freewell, você tem uma pegada boa, porque você coloca esse suporte, é conforme você tá vendo agora, e eu consigo segurar como se fosse uma câmera e ter a mobilidade de uma câmera. E também posso usar como para fazer uma selfie, né, um selfie stick que eu posso utilizar para fazer os vlogs que tanto a gente gosta quando tá andando sozinho pela rua beleza é isso aí